Bora! Entra aí, Menor! Se inscreve! vem que, que, que tá eu esse teu, Primeiro esse, aí! Esse teu nome aí, né? Oi? É o teu... é esse nome... Matheus... Matias Gamer, né? É... maki Matias. Matias, Matias... Matias é de Gamer! Matias Gamer! <risos> um Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui! Cara, olha o nick do moleque ali, o esses homens Foi só chamada. Cara, a mãe dele falou, menino, vem cá. Mãe, eu sou homem. Oxe Mano, foi abduzido, mano Onde será que eu tô? Tô na lagoinha? Então, mas tipo, eu gostei desse passe Que agora dá pra tu escolher as skins, tá ligado? Que tu quer Ah, botar botaram até skin do Minecraft, fi ah, eu coloquei Matias, eu deixei a gente escrever canal. É a Matias. Matias. Que é o é Matias animado, é game mesmo. Aí. Eu escrevi Matias, mas é Matias. E, ah, e ainda cara. assim tem o um Matias aí no YouTube? É, tem cara aqui na minha frente. Ah, não, não. vou tirar a câmera. Mim... Ah, não, era a cara mesmo. Bora, vaza, Dent. Vou pegar meu inscrito lá. Ah, coloquei Ma Game. Mach Game? É Maquis. Maquiz, Maquise, entra e play. Ver. Me derrubaram aqui, ó! E então, tem um fã com você, Juliana? Tá. Então, vamos lá matar as pessoas? Como é que pega? É. é. Pra pegar, você tem que apontar assim pra baixo, tá vendo? E, isso, e segurar esse daqui. Ó. Ah, Agora, tá. vai pra frente. Vai ah, pra esse frente. Aí? aí? aqui você tem que mover, tá vendo? Ó, oh, vai, ah, tá. vai pra frente, vai pra frente. Vai frente. Tá bom. Não, vai pro lado. Volta. Tá Vez. bom, Agora vira a câmera. Não, vira a câmera. Vira a câmera, criança Não, fala lá, ó, ó assim ó. Você vai me virar na câmera Tá bom, eu já aprendi Eita Ó o oh, um mini para você Obrigada, amiguinha ir Opa, ficar um pouco melhor agora. Você né? tem canal no YouTube? Eu tenho. Você é meu seguidor? É 928. Quero ser teu seguidor. Pra fazer você bater mil inscritos. Que isso, muito obrigado. Cara. Você é muito humilde. Vou se inscrever no canal da minha irmã, do meu pai. Aposto que Sim, você é, é fera meu. na escola. Tá conseguindo estudar muito com essa pandemia? Não. Poxa. Mas passei. É isso aí, isso é importante. O moleque é verdadeiro, é verdadeiro. Tá bom. Julia, vai pra lá. Vai lá. Tá bom, Você não vai. Criança, já sei. de é? O que, é que eu fiz pra ter inscrito? Meu canal não tem nem 30. Mas um sim. dia vai ter, cara. Eu queria ter sim. A gente tem que continuar fazendo o vídeo. Eu queria... virar um... Contra um Contra pra inscrito. Cê vai conseguir. Olha só, moleque, é um computador bote, Caraca. Tchau. Tchau. Mati é, é, a, a, aí, a né? gente joga. Tá, beleza. Tá. Tá bom? Ó, oh, não deixa de estudar não, hein? Alô? Tá bom?